Senhor, esteja convosco. Ele está, Ele está no, meio no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória, Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência. O oficial merece que lhe faça este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa... O oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus, Senhora, não te incomodes, pois não sou digno que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente até o encontro, mas ordena com a tua palavra e meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem as minhas ordens. Se ordena um, vai, ele vai e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado fazer isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse, eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós vemos nessa carta de São Paulo a Timóteo, a recomendação que ele passa a Timóteo, né? umas súplicas, para que ele faça oração a todos, por todos. É isso que Paulo pede para ele, né? E pede também que faça orações para os poderosos, para aqueles que têm o poder na mão. Quando ele pede esse tipo de oração, pede-se aos governantes, aos poderosos, é para que o mundo todo se torne verdadeiro cristãos e viva na paz e no amor do qual Cristo nos ensinou. Se o mundo todo fosse verdadeiro cristão, não havia o que nós vemos por aí. Guerra, destruição, fome. Porque ainda... O mundo não é completamente cristão. Nós sabemos muito bem disso. É uma minoria ainda. Muitos que se foram batizados, se tornaram cristãos através do batismo, mas não vive o cristianismo. Então, é por isso que Paulo está pedindo aqui para orarmos pelas pessoas. E essa é também é a nossa obrigação. de todos os dias, nas nossas orações, pedir pelos governantes, pedir pela nossa comunidade, enfim, pedir para um mundo melhor. É para isso que nós devemos agir como verdadeiro cristão. Deus quer que todos se salvem, por isso chama todos a ter fé. Por isso a responsabilidade e a necessidade nossa de orarmos pelas pessoas. Ao o cuidado que Paulo toma de falar de mandar uma carta a Timóteo para que ele viva em oração, pedindo àquele povo que orem pelos outros. Vivendo com o amor, com, com amor como Cristo amou, todos aqueles que se tornam cristão sabem amar mais o próximo, sabem estar dentro da paz. Então, a pessoa que ora reconhece dia a dia que Cristo é o centro da vida. Cristo é o centro da vida. Que é aquele que remove montanhas, que muda as coisas do mundo. Nós estamos vendo isso lá, né? É talibã, mas isso aqui, né? e briga, gente mudando, correndo, morrendo. Por que isso? Porque ainda não aceitaram Jesus. Quem aceita Jesus de verdade, vive o amor que Jesus ensinou. Então, nós também, como cristãos, quando nós dizemos, eu sou cristão, temos essa necessidade e essa obrigação de orar pelos nossos irmãos. Porque às vezes no egoísmo, conseguimos estar só orando e pedindo as coisas a Deus, e não lembramos de orar pelas pessoas. Então essa é a obrigação, é isso que Paulo nos pede hoje, como pede a Timóteo, para que nós procuramos orar por todos. E nesse evangelho de Lucas, aqui nós vemos que esse oficial romano, ele usa de intercessão, pede para quem vai falar com Jesus. Mas só a intercessão dele não bastaria para que Jesus socorresse o seu, o seu funcionário, o seu pregado. Necessitava ali também a fé. Por isso que nós temos que acreditar na intercessão de Nossa Senhora, dos santos, nós temos que acreditar. Mas não basta só a intercessão, tem que ter fé. A fé que este homem teve. Eu não sou digno de que entreis na minha casa. Mas basta dizer uma palavra. né? E nós usamos isso aqui na, na, na, na comunhão eucarística. Dizei uma só palavra e serei salvo. Na missa nós usamos isso daí. O que esse oficial romano usou, nós usamos também durante a missa. Por isso, quando oramos, temos que crer e reconhecer que dependemos de Deus, mas temos que confiar na misericórdia de Deus, como este homem confiou. Era um pagão. Esse era um pagão, esse oficial romano. E Jesus o atendeu, pela grande fé que esse homem tem, então veja bem, essa passagem, essa passagem que diz, dizei uma só palavra, nós dizemos isso aí na hora da Eucaristia, né? dizei uma só palavra e serei salvo, mas essa palavra às vezes ela vem muito automática da nossa boca, acostumamos desde criança e na missa e falar, dizei uma só palavra e serei salvo, mas nós não pegamos o sentido o que quer dizer isso daí? Dizei uma só palavra e serei salvo. Isso tem que ser do coração e ser com fé, como disse esse oficial romano. Jesus que admirou a fé daquele homem, que era um pagão, com certeza também vai admirar a nossa quando nós pedimos com fé essa intercessão, que às vezes nós usamos a intercessão, Sabendo que o único mediador que chega à salvação é Jesus, é o único mediador até Deus, nós sabemos disso, mas a intercessão, essa ligação de alguém por nós até Jesus, basta que tenhamos a fé, como fez o seu oficial romano, pede às pessoas que vá falar com Jesus, e ao mesmo tempo, usa de humildade, sabendo que é um pecador. Eu não sou digno que entreis na minha, morada, na minha casa. E é isso que nós temos que reconhecer. Que também, às vezes, não somos dignos. Mas pela nossa fé, Jesus vai nos atender. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.